Nós estamos aqui no Parque Augusta. Aqui tinha um grande edifício chamado Colégio Desoazô. e esse colégio fechou e um colégio chamado Colégio Equipe alugou o prédio e transformou aqui num, num lugar assim muito importante do ponto de vista do debate cultural, do debate político. Né? Aqui foi onde nasceu o Centro Cultural Equipe, dirigido pelo Serginho Groisman e ao mesmo tempo era um lugar de muito debate, debate político. Eu vim estudar aqui em 1974, foi o ano da Revolução dos Cravos em Portugal, foi o ano em que estava terminando a Guerra do Vietnã e aqui a gente tinha todo esse debate. Então aquela, aquele fervilhar de ideias, né, como se fala, levava a gente a ter iniciativa de sair pelo mundo. Eu me lembro que eu saí visitando o sertão brasileiro, eu saí com alguns amigos, nós subimos... O Rio São Francisco, aliás, descemos o Rio São Francisco, né? Lá do, do, de Minas Gerais até Petrolina, Juazeiro, conhecemos o Nordeste e depois a gente se encontrou, né, Júlio? A gente se encontrou para fazer essa viagem que foi fantástica, que foi quando nós saímos daqui de São Paulo, fomos para Bolívia, né? Na Bolívia a gente conheceu La Paz, atravessamos o Lago Titicaca. Aí fomos para o Peru, né? e no Peru atravessamos aquela cordilheira até Machu Picchu e descemos até Lima no Peru. Então foi uma, uma viagem muito linda, muito bacana e que nos inspirou né, para o resto das nossas vidas. Você lembra quanto se gastava nessas viagens, Canão? Não, Olha, eu gastei, eu me lembro naquela viagem para o Peru, eu gastei 100 dólares. A gente ia mesmo de carona, de caminhão de trem de segunda, terceira classe, quarta classe, nós andamos num trem o trem da morte era um trem de carga. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, uma experiência nossa de juventude, que hoje eu vejo que a juventude não tem as mesmas experiências, né? Deixa muitas vezes de fazer esse tipo de viagem, que é muito importante para a formação mesmo da gente, entende? A gente começa a aprender aí, a gente começa a entender o mundo aí, a gente começa a discutir os problemas do mundo, são com essas experiências diferentes que a gente faz. Eu acho que a, essa geração nossa, ela foi uma geração importante, primeiro porque nós enfrentamos a ditadura militar. Né? Foi um momento em que a gente conseguiu organizar né, um movimento estudantil, conseguiu organizar junto com o movimento sindical né, uma luta muito importante para derrotar a ditadura, né, para que a gente pudesse retornar o Brasil para a democracia. Eu me lembro, Júlio, que aqui eu estava estudando aqui no, no Equipe e o meu pai voltou para o Brasil e eu ia encontrar o meu pai naqueles momentos. Então a gente se encontrava e ele ia me ensinando muita coisa de política, né? Eu fui aprendendo muito ali. Depois a gente organizou, começou a organizar é, um trabalho sindical né, de oposição em muitos sindicatos, nos metalúrgicos de São Paulo nos gráficos e colaboramos dessa forma para derrotar a ditadura militar. Você, de formação, é economista. Assim, eu me formei em economia. Entrei na, na Faculdade de Economia em 1977, na USP. na USP, e lá a gente participou um pouco do movimento estudantil, mas a gente começou a participar também do movimento sindical. Em 1985, eu entrei no, no metrô né, e logo a gente foi para o sindicato e depois eu fui estudar é, é, engenharia de transportes.